O tema sustentabilidade já é um velho conhecido no meio acadêmico. Ele dialoga diretamente com problemas atuais que impactam cada vez mais diretamente a vida de todos. Mundialmente reconhecido por seu trabalho, um dos professores que se dedicam a esse tema é Carlo Vetzoldi, professor titular de design na Universidade Politécnica de Milão, que na última quinta-feira, dia 23 de setembro, recebeu o título Honoris Causa da UFPR por sua notória contribuição à ciência e à nossa Universidade. Seus estudos se concentram na pesquisa do design voltado para a sustentabilidade e no desenvolvimento de ações efetivas voltadas para a preservação ambiental a partir do design. O título Honoris Causa é a distinção máxima da Universidade Federal do Paraná. E só é concedida àqueles que tenham contribuído de forma significativa com o progresso da ciência. Em um momento de descrédito de autoridades acadêmicas, o reitor da UFR, Ricardo Marcelo Fonseca, enxerga a concessão do título como um passo importante na mudança desse cenário. Esse tipo de cerimônia solene do Conselho Universitário, que presta uma homenagem, a um professor da mais alta qualidade internacional, que passa a integrar o nosso Grêmio de Doutores, no fundo não deixa de ser uma grande celebração do conhecimento, da articulação internacional, desse diálogo que caracteriza a própria vida acadêmica. É um momento que eleva, portanto, a universidade, tanto para a nossa comunidade interna, quanto para a comunidade externa parceira e para toda a sociedade. É sempre um momento muito feliz, portanto, para o FPR. O vasto currículo acadêmico fica difícil escolher os destaques na carreira de Wetzoldt. Entre publicações de livros, artigos e pesquisas na área do design sustentável, ele é hoje um dos pesquisadores mais influentes da área do design no mundo. Na busca por uma sociedade mais sustentável, o homenageado deu ênfase no trabalho dedicado à seleção de materiais para produtos ecoeficientes, projetos de coesão social e uso de recursos energéticos de baixo impacto, em contextos de baixa renda, especialmente em países africanos. Para amplificar o impacto de suas pesquisas e de outros cientistas, no ano 2000 criou o LENS, Learning Network on Sustainability, projeto criado para compartilhar o um conhecimento sobre design sustentável, do qual a UFPR fez parte. Seu trabalho e empenho na construção e organização de redes colaborativas na área oportunizam o intercâmbio de conhecimento em âmbito global, promovendo e desenvolvendo uma nova geração de profissional, de profissionais designers, educadoras e educadores com potencial capacidade de contribuir efetivamente para a transição a uma sociedade mais ambientalmente, socialmente e economicamente sustentável para todas e todos. A parceria de Vedesoli com a UFPR não é de hoje. Há anos, o professor contribui com pesquisas, desenvolvimento de novas tecnologias e também com o processo de intercâmbio de alunos da UFPR na Itália. E entre os resultados comuns, junto com o professor Vesoli, destaca-se a produção de livros didáticos a partir dessas experiências que hoje estão disponíveis de forma livre para alunos da UFPR e alunos de todas as universidades brasileiras. É, a gente tem também realizado eventos é, científicos, né? é, destaca-se, por exemplo, é, logo antes da pandemia, uma conferência global que envolveu simultaneamente seis capitais do mundo, né? Beijing, é, Cidade do Cabo, Curitiba, Cidade do México, é, Milão e Bangalore, na Índia. Então, esse tanto no âmbito de produção de conteúdo didático como no desenvolvimento colaborativo de pesquisa em sistemas produto mais serviços, é, esse é um dos pontos centrais dessa colaboração. No evento de outorga estavam presentes o reitor Marcelo Fonseca, a vice-reitora Graciela Bolzon, a diretora do setor de Artes, Comunicação e Design Regiane Ribeiro e outras autoridades da UFR. Virtualmente compareceram o homenageado Carlos Bezzoli, a reitora da Universidade Politécnica de Milão e outros professores da Universidade Italiana. Depois da fala do reitor, foi a vez do agora professor honoris causa da UFPR discursar. Carlo, além de agradecer o novo título, falou sobre a importância e a urgência de mudar a forma como lidamos com o meio ambiente e seus recursos, antes que seja tarde demais. E muitos dizem que estamos próximos do colapso. Para ser honesto, a natureza não colapsa, o ar, o ar não vai ser respirável para nós e a natureza vai encontrar seu próprio equilíbrio, Mas, mas isso é algo que para nós não é possível. Então, somos muito egocêntricos e temos que mudar. Como seres humanos, estamos conscientes de tudo isso, temos ferramentas, temos saberes, temos que fazer algo. E precisamos de uma mudança radical. Precisamos de uma descontinuidade sistêmica. Precisamos mudar o sistema de produção e consumo e precisamos mudar agora. Isso é algo que eu... O que mais precisa ser dito para que mudemos com urgência. O evento foi público e transmitido ao vivo pelo canal de YouTube do cerimonial UFPR. Essa é a primeira vez que a universidade realiza um evento híbrido, com participações presenciais e virtuais. Outro desafio foi a comunicação, já que nem todos os presentes falavam a mesma língua. Mas com a ajuda de tradutores simultâneos, isso não foi um problema. Eu acho que esse foi o evento mais complexo que nós realizamos até agora. Desde o início da pandemia, nós tivemos que reinventar as formas de fazer eventos. Algumas vezes realizamos eventos é, híbridos, né, presenciais com virtuais, é, às vezes inteiramente virtuais, mas esse em particular foi o nosso grande desafio, né, realizar a transmissão simultânea português para inglês e vice-versa, fazer isso para salas virtuais, né, para autoridades lá da Itália, mas olha, é, tô muito feliz com o resultado, acho que as autoridades daqui, as autoridades italianas também porque hum, conseguimos é, né, entregar o nosso propósito. Ficou muito bonito, ficou muito bacana. Em italiano, ao fim do evento, o reitor da UFR convidou Carlo Vezzoli para visitar a universidade em um futuro breve. Até lá, é possível conhecer mais sobre o professor, seu currículo e conferir o evento inteiro pela transmissão que continua salva no YouTube.